Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo tutorial. O meu nome é Pedro Gerardo e para hoje quero-vos mostrar como funcionam os sets dentro do Reaper. Os sets podem tornar o vosso workflow bastante mais rápido. É a forma como as janelas estão dispostas dentro do próprio programa. Vamos lá aprender como funciona? Bora! Uma vez dentro do Reaper, por defeito o Reaper aparece-vos com a mesa na parte de baixo, a timeline e as tracks um, à esquerda. Se vierem ao menu View, Podem aceder a Screen Set Layouts. Abre-se uma janela nova e vamos ter em atenção que, que as alterações que forem feitas no Windows são diferentes do que acontece no Track Views. O Windows é global para o Reaper. Track Views é por projeto. Hoje vamos aprender a trabalhar com janelas uh, globais. Por exemplo, para tornar o workflow mais rápido, um, normalmente podemos querer ter a mesa fechada. E trabalhar apenas na timeline, ficando com as tracks à esquerda e com as, um, os media items dentro da timeline. Podemos querer ter um screen set só com esta base. Vamos aqui, primeiro, vamos fazer save. Quando faz save, damos um nome. Neste momento ele vai guardar informação sobre todas as janelas que estiverem abertas. Neste caso é só esta. Posso querer ter view. Posso querer ter o Media Explorer aberto na parte de baixo ou numa, num doct numa das laterais. Uh, quando eu estou a importar projetos, habituei-me a ter uh, o Media Explorer na parte de baixo e posso querer fazer um save disto uh, Media Default. Media Explorer. Explorer. E fazer Save. Neste momento, se eu fizer Load, vai para a primeira, Load, segunda. Estas opções podem ter uma tecla de detalhe, como é óbvio. Vamos aqui fazer Edit Shortcut e vai-nos abrir automaticamente já com o filtro preparado para load das janelas. Então podemos fazer assim. No primeiro shortcut, podemos adicionar uma tecla e vamos fazer Shift. F7 ok, e para a segunda, automaticamente veem que aqui a load key é Shift F7. Para a segunda, vamos fazer Shift F8. Shift F8, se eu fechar esta janela e fizer Shift F7, automaticamente estou a percorrer várias janelas. Imaginemos que eu quero um screen set onde tenho a mixer deste lado vou encostar aqui desta forma eu consigo passear pelas var, várias tracks elas aparecem todas daquele lado e vou querer ter o Project Media daquele lado assim como o Performance Meter também daquele lado automaticamente posso vir a Screen Sets no 3 e fazer Save Save Meters. por exemplo, fazer save se eu vier ao default me para o default com o Media Explorer e com os meters laterais e os meters da performance posso adicionar mais uma vez uma tecla adicionar, shift F9 desta forma vocês conseguem ver que se torna bastante rápido com as teclas voltarem para cada um dos sets. para hoje é tudo, espero que consigam fazer os vossos screensets. Uh, aproveito para agradecer a todas as mensagens que têm deixado e as partilhas que têm feito aos vídeos para mim tem sido bastante positivo o vosso feedback uh, voltem sempre, página no Facebook Instagram deem like, subscrevam e muito obrigado até à próxima